Meu nome é Rosemary de Oliveira Tiziani, sou de Porto Alegre, sou enfermeira, sou da turma Q19, conheci NEPUGA através das redes sociais, me deparei então com essa escola maravilhosa, onde eu pude ter essa oportunidade de conhecer essa outra, esse leque que tem a enfermagem. Né? Eu trabalho atualmente na função básica, mas trabalhei em UTI, em emergência, trabalhando justamente com doenças, com sofrimento. Então, eu vim para a parte da estética e me apaixonei pela, por tudo que ela nos oferece, pelo trabalho, pela nossa autonomia, pelo nosso reconhecimento, a energia que as pacientes têm quando vêem um resultado bom positivo. Só tenho a agradecer à escola, aos professores maravilhosos que estivem na Lepuga e por me dar essa oportunidade, o qual estou amando, a gente está vendo essa outra parte da enfermagem que a gente pode, que a gente tem competência e que a gente está amando esse outro lado da enfermagem.